Fala família TW, sendo hoje mais um vídeo para o canal e eu já quero agradecer a todos os novos inscritos e, as... e todas as pessoas que estão participando aí do canal, né, fazendo comentário, curtindo, etc, e apoiando o meu trabalho. Então vamos lá! Levando em consideração a nossa série né, que a gente tá pegando do teste ao Challenger, onde o primeiro objetivo é ter o capital patrocinado dos 100 mil dólares, né? que é o capital que está sendo fornecido pela FTBO. Pessoal, é o seguinte. Durante todo esse processo eu venho documentando todas as operações, desde o primeiro dia até o último dia. É... Em principal objetivo, eu conversei com vocês o seguinte, que eu ia começar com a conta de 10k, depois ia operar com a conta de 100 depois com a conta de 200k, todas em teste. Para quê? Para que aí eu pudesse fazer um Challenger de 100k e aí ver se eu poderia ser aprovado. A conta de 10k nós tivemos uma ótima performance. E agora eu estou finalizando a conta de 100k, no caso eu operei durante toda essa semana, eu operei com vocês, fiz todos os trading plans, vocês podem acessar o Notion e até tirar como exemplo para vocês poderem operar depois e vocês vêem que a gente teve um ótimo resultado. Inclusive ontem, dia 31, no caso, né? hoje, vamos dizer assim, ontem foi o dia que eu operei, a partir das 6 horas da noite, a gente teve a nossa última operação, onde a gente teve ali um resultado de mais ou menos 3%. Enfim, mas Jonathan, ok, você fez o challenge, ok, você teve um ótimo resultado. Seu drawdown foi baixo, enfim. Mas você disse que tinha algo a falar pra gente. Como vocês podem perceber, eu tive aqui oito dias de game, foi muito bom, foi tudo muito perfeito. É, mas Jonathan, você disse que tinha algo para falar pra gente. E como a gente tá na nossa terceira série, eu acho que é muito importante eu conversar com vocês. Antes mesmo de eu fazer o teste na conta de 200k, eu acabei, é, eu e um amigo, né, no caso é o Wendel, a gente acabou iniciando uma conta de 50k. Nesse processo, nesse processo, eu eu estava um pouco energizado, vamos dizer assim, né eu ainda me sinto assim, por quê? Porque eu tenho aquela aquele sentimento de que eu devo mostrar resultado para vocês, sabe? Eu não posso errar, eu não posso perder, e muitas das vezes eu acabo me sabotando. O que aconteceu nesse challenge foi o seguinte, eu fiz a minha operação normal, com a mesma estratégia que eu utilizei aqui, a mesma estratégia que eu... E, inclusive foi a estratégia que eu consegui passar em todos os testes e aconteceu algo diferente, né? Como eu já tinha explicado pra vocês, toda essa questão emocional me afetou um pouco, né? E quando foi no dia 30, um, um dia onde eu iniciei mesmo a conta de 50K do meu Challenger, né? Acabou que, que por incrível que pareça, eu já ia começar uma conta de 100K. Então o amigo meu, o Wendel, ele chegou pra mim e falou bem assim, é, inclusive ele tá tendo um grupo. Ele falou assim, Dior, não faz de 100K falei, pô, por quê? Ele falou, não, começa com 50k. Parece que, mano, parece que foi Deus, assim mesmo, sabe? Ele falando assim, é, começa com 50k porque você, você vai notar algumas diferenças quando você operar o, o challenge normal. E eu já tava vários dias de gain e tal, assim, confiança, assim, lá em cima, sabe pessoal? Oito dias de gain seguido. O meu swing trade na, no início, está dando muito certo. As operações no mercado não está dando tudo certo, sabe? Tipo isso. E aí... Eu me lembro que no dia 30 eu iniciei as minhas operações da minha conta Challenger de 50k, que no caso foi essa conta aqui, pode ser resultado. É um péssimo resultado, mas eu preciso ser transparente com vocês para vocês entenderem o meu erro, como eu sempre falei para vocês, eu sou humano, e que eu cometo os mesmos erros que vocês. A diferença é que muitas das vezes os meus erros eles são muito menores em relação aos meus lucros, ou seja, eu tenho lucros maiores. Então, isso faz com que isso seja consistente. Mas voltando aqui ao motivo principal pelo qual eu não tive é, a efetividade, referente à aprovação na fp ou no Challenger 50K, foi justamente por conta de um erro simples, um erro que qualquer pessoa pode cometer. E um erro que eu cometi por subestimar não só o mercado, mas por subestimar a mim mesmo. Eu já estava em uma operação vendida, tinha acabado de tomar um stop no dia 30, e nesse momento eu sempre tenho uma rotina de trading aqui no Forex. É o que eu faço? Eu acompanho a abertura do mercado, quando dá mais ou menos uma 7 e meia, eu vou para a academia. Durante a academia, eu pelo celular mesmo, eu consigo é, verificar as operações diretamente pelo MetaTrade ou executar até uma outra nova operação. E o que, foi que aconteceu? Eu tomei um stop, né? Eu tomei um stop aqui, ó. É... Eu tomei um stop. Ah, não, não é isso aqui não. Eu vou explicar. Eu tomei um stop, foi esse primeiro stop aqui de 394. Dólares, né? Que é, que é um valor assim expressivo, referente a uma conta de de 50k. E aí eu peguei e fiz uma operação comprada no mesmo momento. Nesse exato momento que eu fiz essa operação comprada, eu estava na academia. Poucos segundos depois, pessoal, que eu fiz essa operação comprada, é, eu botei o alvo, né? E ele chegou muito próximo ao meu alvo. Ele chegou muito próximo, tipo assim, 80% do movimento para chegar no meu alvo. Como eu estava com a quantidade de lotes a mais. E o meu, stop tava, é, o meu stop seria menor, né? Porque no caso nessa operação vendida, eu tinha um stop de 200 pontos. Quando eu virei a mão e fiquei comprado, eu fiquei com um stop de 100 pontos. Porém, eu dobrei o contrato. Ou seja, a minha perda seria a mesma, tá? Porém, eu estava com um stop menor e com uma relação de risco-retorno melhor, né? Porque eu estava com a quantidade de contrato dobrada. Então, perder é, 100 pontos, 200 pontos com 2,5 lotes é a mesma coisa que perder... É, não, no caso assim, perder 200 pontos com 2,5 lotes né, que no caso perdeu 394, seria a mesma coisa que eu perder com 5 lotes 100 pontos, tá? porque a relação de risco fica igual mas a relação de retorno aumenta né? é tipo uma estratégia que eu utilizo para aumentar a minha relação de risco retorno enfim, nesse exato momento vocês podem perceber aqui, ó TP, tá vendo aqui? 0, 0 TP Normalmente quando eu abro a hora, eu sempre coloco o alvo, né? Eu coloco o alvo. Por quê? Porque eu abro a minha operação, às vezes eu abro pelo celular, uma coisa rápida, e o meu alvo, o meu estoque eu sempre estipulo com base no candle diário. Todo mundo que já fez consultoria comigo sabe. Eu estipulo com base nos meus candles diários, com base na estratégia. O que é que a estratégia manda? É para fazer aqui e aqui, eu faço sem, sem hesitar. E nesse exato momento... Eu coloquei o alvo quando eu fui ver a operação, a operação tava dando lucro, tá? Já tinha recuperado a perda anterior e tava dando lucro, só que tava muito próximo do tempo. E eu olhei assim, o mercado tava meio parado assim, sabia eu falei assim, cara, vou botar no um break-even, Só que aí, foi o um momento onde eu me sabotei. Eu não coloquei no break-even. Eu simplesmente me o o meta e voltei, tipo assim, uns 30 minutos depois. O mercado estava muito lento, sabe? Estava tipo, indo em direção ao meu alvo. Faltava, tipo, 20% para alcançar o meu alvo. Então... Eu estava muito confiante. E foi aí que me sabotei. E... Quando eu voltei, 30 minutos depois, o mercado tinha ido contra mim. Só que estava sem estoque. E eu tinha esquecido que estava sem estoque. Vocês sabem, eu, tenho, eu já tenho documentado com vocês um pouquinho, eu tenho um pouco de déficit de atenção. Né? E isso me prejudica no mercado. É, mas mesmo com esse esse meu problema, abre aspas, eu consigo ter resultado, eu consigo me organizar desde que eu crie padrões para executar isso e melhorar isso. Como vocês podem perceber, eu faço trading plan, eu, sou, eu boto tudo na planilha, eu sou totalmente organizado. Por quê? Porque se eu não for 100% organizado, eu acabo saindo do script e cometendo erros. né? Então, foi nesse exato momento quando eu voltei, ou seja, ó, uma operação que estava a 1.400, 1.000, mais ou menos isso, 1400 dólares positiva, quando eu voltei ela tava 2.600, 2.700 dólares negativo. E eu voltei assim, eu falei, cara, primeira coisa que eu pensei, já estou desclassificado do GFM do, O'Shea. Do, Por quê? Porque eu ultrapassei essa regra aqui, ó, a regra diária, de, de 5% no dia. E se eu fosse tomar um stop na operação normal, eu iria perder isso, pessoal, isso, eu ia perder isso, se eu tivesse colocado o estoque. Só que como, sabe, muito confiante, e logo depois da confiança eu não voltei ao mercado a olhar, tipo... Eu, eu me prejudiquei, eu, eu mesmo me prejudiquei. Eu subestimei o mercado, eu também me subestimei no sentido assim... De, o fato de você estar em um em challenge, pessoal, é diferente do seu preço a conta real. Por quê? Porque para quem não sabe... A FTM as suas perdas que você tem lá, desde que você não ultrapasse o Deltao, ela, ela, ela, vamos dizer assim, ela, ela assume para você, tá? Ou seja, vai dividir o lucro com você e assumir suas perdas, entendeu? Então assim, o meu emocional tava tranquilo, vários dias de game, vocês podem perceber, ó, vários dias de game, tranquilo, tranquilo mesmo. Então, quando eu vim aqui para o Challenger, eu me subestimei, essa é a verdade eu cometi esse erro e eu sabia que eu ia ter que vir aqui para conversar com vocês Então assim, nessa operação, pessoal, eu, eu não perdi os 4kz Não É porque assim, eu já tava desclassificado Eu deixei rolar Eu assim, já tava desclassificado mesmo Aí, meu irmão, é com o F aí, meu irmão Aqui, como você pode perceber, é uma conta challenge mesmo da que me E eu falei assim Eu já tô desclassificado mesmo, cara Não tem mais o que eu fazer Sabe? E essa é a minha primeira experiência Eu queria passar pra vocês essa minha primeira experiência O que um pequeno erro fez Eu me prejudicar Eu não treino. E... Espero que vocês não Não me julguem relacionado a isso Eu acho que é um erro que qualquer um pode cometer E... Não se preocupem Eu vou iniciar um novo challenge Vou ficar mais atento E se eu não conseguir passar no próximo challenge Ok, eu não vou ficar me cobrando e enlouquecendo demais. Mas eu vou fazer o possível para conseguir ser aprovado. E a gente vai continuar essa série de vídeos. Quando a gente vai sair de teste ao Challenge. Tá? E se você quer criar uma conta na né, ou tem um link aí na descrição. Com a, através desse link você consegue fazer um Challenge gratuito. Fornecedor para eles, né? Só que esse Challenge não vai valer. Ele é justamente só para você entender as métricas. Que por tipo Challenge que eu fiz de 100k. No caso, foi esse Challenge aqui. Só para verificar as minhas métricas, ver se eu estou com lucro, se a estratégia está funcionando. Para depois que a estratégia estiver funcionando, você ir para a conta real, vamos dizer assim. É... Só que quando você for para a conta real, não faz o que eu fiz, né pessoal? Cometa um erro e faça totalmente ao contrário. A minha estratégia, pessoal, ela é muito objetiva. Você coloca alvo aqui, você coloca stop aqui você faz isso. Normalmente, quando a pessoa faz conta, dá errado. E foi o que aconteceu. Tem um aluno, que no caso é o Omar. Ele chegou para mim e falou assim, Jonathan, a operação está sem stop. Eu falei, é... Assim, eu já tava... Ele abriu a operação depois de mim, né? Então, teoricamente, o dele tava mais no calor. E eu fiz assim, né? Lembrando também, pessoal, que ele não tava operando conta real, tá? Conta DEMO e tal. Então, assim, aí eu acabei não dando tanta importância. Eu falei, é... Qual que é ele? Tipo, pra você ver... você tá entendendo? Tipo, se fosse a minha conta financeira real, se não fosse a ou eu já estaria, tipo assim... Mano, eu tenho que ir lá fechar essa ordem, eu tenho que ir lá botar o um stop nessa ordem. Só que tipo, eu tava na conta financiada, então, tipo.. Eu tava no challenge, então tipo, o meu nacional não, não, não me impressionou, sabe? Tipo, sei lá, eu me sabotei, é isso que aconteceu. E eu vou passar naquele meu challenge, eu prometo pra vocês. Eu prometo pra mim mesmo, depois desse erro que eu quero passar mesmo, que aí eu vou seguir a regra certinho. E vou mostrar pra vocês que é possível viver de mercado, mesmo cometendo erros. Durante todos os meus dias de trade, eu documentei aqui, fiz vídeos para vocês. E vocês podem verificar lá que eu fui 100% honesto relacionado aos meus vídeos. Então, se você chegou até o vídeo, até o final aqui, eu te agradeço, te peço desculpa, né, por eu não ter conseguido passar no challenge, no meu primeiro challenge, mas eu não vou desistir e eu também não quero que você desista. Tamo junto. Valeu.